Não estou certo que chegue ao fim. Não chegará ao fim tanto pelos ritmos que a direita possa impor na sua confrontação com o governo, mas muito mais pela conjugação de dois outros efeitos o das contradições internas de um governo de maioria absoluta que está mais dividido do que quando tinha maioria relativa e que tem mais confrontação interna e mais confrontação dentro do partido do que tinha até então e por um segundo efeito que amplifica o primeiro, que é que há uma pressão social que tem crescido e que, tem, que se tem concentrado sobre os problemas que mais dizem respeito às pessoas. António Costa pode declarar que o governo não está cansado naturalmente teria que o fazer por dever de ofício, mas basta olhar para, os, para a maior parte dos ministros e para a maior parte das suas declarações e perceber que são biombos na sala, que são respostas de circunstância ocasionais, sem estratégia sem política, que quando têm vontade, e alguns ministros têm vontade, não têm recursos porque há uma microgestão por parte do Ministério das Finanças que ainda não há muito tinha que eh, assinar eh, a contratação de uma auxiliar numa escola eh, em qualquer lugar do país e portanto essa, essa forma de controle e de tutela tem vindo a destruir a coerência de políticas eh, mesmo quando elas são pensadas ou quando há o estudo suficiente para poder concretizar já algumas medidas eh, corrói eh, o princípio da Governação e por isso não. Depois de um ano como este, um governo como este não governa até 2026.